Olá. Na próxima edição da Revista Sucesso, vou falar para você sobre harmonização orofacial. No meu consultório, eu tenho técnicas de botox, toxina botulínica, preenchimento facial, preenchimento de ácido hialurônico, bichectomia, fios de sustentação, lipo de papada e muitas outras coisas para agregar as técnicas intraorais, onde eu trabalho com implantodontia, com facetas e com lentes de contato. Meu nome é Daniela Camargo, eu sou especialista em plantodontia e eu estou aguardando você. Não perca!